Busca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 Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus tomou a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados E fatigados Sobre o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém Amém. Irmãos e irmãs, os santos são como uma página do Evangelho Com a sua personalidade, o seu jeito único de ser Dentro do contexto no qual viveram, numa época, num povo Souberam expressar, transmitir Aquilo que vem de Deus dentro de um carisma. O carisma é sempre um presente vindo do alto. Não é simplesmente algo que a pessoa inventa ou que ela traz em si sem uma origem. Na verdade o carisma vem de Deus, é depositado na pessoa e depois parte de dentro desta pessoa se transformando em atitudes a igreja é cheia de carismas. Nós vemos na pessoa de São Camilo de Leles, este santo que soube incorporar a caridade de Jesus para com os enfermos, com um carisma muito belo, que é aquele da compaixão, da misericórdia, de quem mesmo não conseguindo em todos os casos curar uma enfermidade, é capaz de aliviá-la. Quantas pessoas em tratamento recebem a cura depois de ter os cuidados, a disciplina necessária para também alcançar a recuperação, mas outras talvez vão conviver com uma enfermidade. No entanto, essas pessoas podem ser aliviadas quando há perto delas alguém Amável, alguém que se importa com elas E nesses casos, aquilo que é difícil de carregar Seja uma doença hereditária, seja algo que acometeu a pessoa Que agora traz consequências mais duras, não é? Se torna mais leve quando se tem alguém ao lado Para compartilhar daquele momento são Camilo de Leles fez uma experiência com Deus na sua fragilidade. Ele que vivia uma vida totalmente voltada para as coisas desta terra, quando adoece e agora tem que receber os cuidados, tem que ter a humildade de se deixar cuidar, porque humildade não é somente fazer pelos outros, mas em muitas situações saber também receber. Este que agora aprende a receber os cuidados de outras pessoas, encontra Cristo aí. E assim se converte. E assim compreende o carisma que o Senhor lhe dá, que é justamente essa sensibilidade pelas pessoas que estão numa situação de doença. E assim São Camilo de Leles é aquele que vai fundar tantas casas de misericórdia hoje nós temos tantos hospitais que já não levam mais esse nome mas nós sabemos que a origem deste local de cuidados é casa de misericórdia Santa Casa de Misericórdia, ainda que com o passar do tempo outros nomes foram dados a esse espaço, não é? Santa Casa nós nos acostumamos tanto a dizer isso que nós nem pensamos mais. Gente, o que é uma casa? É justamente o local de refúgio, de aconchego. E quando se chama esse ambiente de Santa Casa, é justamente para que as pessoas vejam esse espaço como sagrado, porque ali é alguém que está sendo cuidado, como Cristo deve ser acolhido na pessoa do doente. E ali também deve ser uma extensão da casa, naquele quarto, embora nem todo mundo ache um local tão bom para estar, não é? Dormir no hospital, comer ali, ter que fazer a sua higiene naquele espaço, enfim, é uma tentativa de criar um ambiente como uma casa para acolher quem não consegue receber os cuidados na sua própria casa. Nós às vezes não alcançamos né, a, a dimensão desse espaço na sua origem, quando foi criado e foi realmente é, desenvolvido pela igreja, porque a igreja foi responsável pela criação de muitas santas casas por todo o mundo. E nós vemos em São Camilo de Leles, no ano de 1.274, aliás, estou vendo um outro santo aqui, me perdoe. Vimos este santo que recebeu este carisma dentro da sua experiência pessoal, né? Há tanto tempo alguém que soube ler o evangelho na vida do irmão e tornou-se página viva desse evangelho e assim, Fez com que o jugo de muitos se tornasse mais leve. Hoje o próprio Jesus fala do jugo que traz cansaço. Esse é o nosso jugo. Jugo muitas vezes que provém de consequências de alguns erros nossos. Ou quem sabe até de outras pessoas. Jugos que são próprios da vida. Alguns deles consequências de algumas coisas. Outros são coisas que fazem parte do desgaste do próprio ser humano. São tantos jugos, não é? Mas Jesus fala que o jugo que ele nos dá, este é leve, este é suave. Justamente porque conta com o ombro do bom pastor a nos acompanhar. Então nós não nos sentimos sozinhos. E aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que é vivenciado com Jesus se torna mais leve. E aqui nós temos também uma associação do jugo com o matrimônio. O jugo do Senhor. Já não estou falando simplesmente dos jugos humanos que às vezes nós colocamos sobre nós mesmos ou a vida ou outras pessoas mais, mas estou falando daquele daquele jugo que é assumido como uma missão. Antes de mais nada, o que é um jugo, gente? Nós bem sabemos que é aquele instrumento colocado sobre os animais, não é? para que eles possam juntos carregar um peso. A própria palavra cônjuge, ou seja, o parceiro, a parceira, que é abraçado não é? no casamento, cônjuge, quer dizer com o jugo. Aquele que carrega o jugo junto. Portanto, no matrimônio há a possibilidade de ter um jugo mais leve quando se tem um companheiro, uma companheira que é uma só carne com o qual se leva uma vida juntos. Se Cristo é aquele que também está ao nosso lado e faz do nosso jugo mais leve, o matrimônio, o casal, quando unido em Cristo, é um apoio um para o outro, também pode trazer alívio àqueles sofrimentos próprios da vida. E alguns sofrimentos provém de nossos pecados. Outros são experiências humanas pelas quais nós passamos. Mas todos esses... Se estiverem debaixo do jugo do Senhor, que é a, a missão abraçada de quem carrega com amor a sua própria história e também compartilha a história do outro, se torna muito mais leve. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos hoje entender de Jesus, que é manso e humilde de coração, o que consiste realmente em ter um jugo leve. Às vezes nós carregamos coisas que não são nossas, às vezes são julgos de outras pessoas. E eu não estou falando da caridade de quem se importa com o outro. Eu estou falando às vezes de coisas que nós trazemos para dentro do nosso coração. Ou determinadas preocupações que não deveriam nos assolar e que acabam sendo um peso que nós mesmos colocamos. Esse não é o peso de Jesus peso de Jesus é ter a consciência do que eu posso fazer com o outro, do que eu posso ser para o outro. Quem sou eu para Deus? E quando eu entendo isso, eu também entendo o meu lugar naquela situação. Eu entendo até onde eu posso ir e onde também já não sou eu, é Deus que entra em ação. Você percebe como que o jogo se torna suave? Tem coisas que nós carregamos que nem nossas sãos. são, deveriam estar nas mãos de Deus como alguém que confia nele. Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu pude. Senhor, eu me dediquei ao máximo, estou ainda me dedicando, mas chega o um momento em que eu me deparo com o limite. Eu confio no Senhor e a graça de Deus torna tudo mais leve. Quando nós damos abertura para a providência E mais ainda, quando nós nos tornamos providência para as pessoas Tornando a caminhada delas mais leve Sendo auxílio, sendo presença de Cristo Que é exemplo de São Camilo de Leles Nós possamos cada vez mais ver o quanto Deus age na nossa vida Que olhando para o sacramento do matrimônio na sua origem nós possamos cada vez mais valorizar a graça que Deus dá a um casal de caminhar junto com o seu amor e de ser expressão do amor um para o outro. E assim nós vejamos o quanto o Senhor é suporte para nós e nos ajuda a ser suporte um para o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.